Olá, boa noite, graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero e desejo que sim. Eu louvo ao Senhor pelo, pela oportunidade de uma vez mais estar aqui, podendo repartir com vocês algo da parte do nosso Pai. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus, na sua infinita graça, ele nos alcance nessa tarde, nessa noite, que ele arrebate os nossos corações e que ele tenha liberdade de avançar nas nossas trevas, trazendo um pouco mais de luz. Porque quando o Espírito Santo traz a luz e o discernimento e o entendimento que vem dele, nós conseguimos ver as coisas de uma forma mais clara. E vendo de uma forma mais clara, nós podemos agir de uma forma que estejamos alinhados com o nosso Deus. E aí certamente as coisas, elas serão melhores. Eu... Eu convido você nessa noite para que você feche os teus olhos comigo nesse instante, que você ore comigo e por mim, que o Espírito Santo de Deus e apenas Ele tenha a primazia nesse lugar, que nada do que eu possa querer dizer uh, que seja meu seja dito mas apenas aquilo que estiver em conformidade, alinhado com o querer dEle. Porque assim, a palavra, ela produz vida no teu coração e ela gera frutos. E esse é o propósito de nós estarmos aqui. Amém? Convido você para orar comigo então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar e eu, eu quero te adorar. Eu quero te adorar por todo o bem que o Senhor tem trazido às nossas vidas nesse tempo. Eu quero te adorar da forma que o Senhor tem se movido, da forma que o Senhor tem se derramado diante de nós, trazendo luz. Sabe, Pai, eu costumo te dizer algo, que eu quero cumprir o propósito para o qual eu nasci. Eu quero um dia chegar e te entregar de forma materializada aquilo que o Senhor confiou a mim como parte do Corpo de Cristo e eu quero te entregar isso, mas se eu não tiver revelação de quem tu és, se eu não tiver discernimento, se eu não tiver entendimento de quem tu és, isso é impossível, porque por mim mesma pela minha carne, pelo, pelo meu desejo de te agradar, eu jamais conseguiria. Por isso o meu desejo nessa noite é que o Senhor remova de dentro de mim e da vida dos meus irmãos toda a expectativa, toda a expectativa que nós temos com relação ao outro, do que nós esperamos dessa vida e o Senhor coloque o teu princípio. E nós possamos olhar além da transitoriedade. Nós possamos olhar para o que é eterno. Espírito Santo de Deus, eu não quero ser apenas uma tradutora da tua palavra. Eu não quero ser uma intérprete da tua palavra. Mas eu quero traduzir a tua essência. Eu quero traduzir a tua natureza.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 em que não haja mais nada, nenhum obstáculo entre eu e Ti, mas que eu receba do alto, e traduza em essência a Tua natureza, em o nome do Senhor Jesus, que o Teu nome seja glorificado em nós, e através de nós nesse tempo, que essa palavra encontre os corações nessa noite, que o Senhor remova o engano, que o Senhor remova de dentro de nós todas as conclusões precipitadas que nós muitas vezes fazemos a Teu respeito. Que o Teu Espírito Santo nessa noite haja em nós e através de nós, gerando transformação, gerando cura, gerando arrependimento. É no Teu nome precioso que eu oro, certa de que o Senhor ouve cada palavra que dizemos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, queridos, eu, eu recebi um videozinho de algumas pessoas. Recebi mais de uma vez. E eu achei tão interessante o que ele diz, da forma que ele aborda. E eu gostaria de repartir com vocês uh, essa fala que me tocou bastante... E o Lucas vai colocar uma imagem agora aqui que retrata bem o que eu quero falar e o que eu quero repartir com vocês. Uh, meus irmãos amados, vamos imaginar algo aqui comigo agora. Vamos imaginar eu e você, eu e você aqui diante desse mar. Diante dessa imensidão de água. Imagine eu e você nos abaixando ali. E pegando um pouco de água. E trazendo até nós. A hora que eu faço esse movimento. Que eu encho a minha mão de água. Imediatamente ela começa a escorrer. Pelos nossos dedos. Até a mão estar vazia. Essa água, esse punhado de água que eu pego É a vida do homem Do nascimento até a morte Esta, ela está sempre escorrendo pelas nossas mãos Até se ir Junto com tudo o que eu e você temos apreço Porém o reino de Deus Que eu falo aqui que nós falamos aqui e para o qual nós vivemos é como todo o resto dessa imensidão de água. Queridos, a transitoriedade da vida e quando nós paramos para pensar sobre isso, tudo que está incluso nesse pacote, nesse punhado de água que eu pego, Seja os problemas, as adversidades, as doenças, os transtornos, tudo que eu passo durante esse tempo da minha vida aqui, que é tão curto, que se resume no máximo a 80 anos de vida, não se compara ao que é a eternidade com Cristo, e por muitas vezes nós passamos a nossa vida inteira nos debatendo Em busca da solução, da transitoriedade da vida que está aqui Nesse punhado de água que escorre pelos nossos dedos Sem que eu e você possamos fazer absolutamente nada As angústias, as mágoas, os confrontos Muitas vezes com as pessoas que nós amamos. Tudo está incluso aqui. Porque o que é eterno é mais alto. O que se resume na eternidade não é isso aqui. Não é doença, não é angústia, não é falta. A impressão que nós temos é que está sempre faltando alguma coisa. Por mais que a gente tenha, mas tem uma falta. Isso não está, isso não está no que é eterno. Porque lá na, no, que, no que se resume a eternidade, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão e tudo que está relacionado aos frutos que vem de Deus. Por isso que o Espírito Santo de Deus nessa noite traga a realidade para mim e para você e nós consigamos separar essas coisas... E nós possamos receber luz de Deus e começar a olhar para o que é eterno. Porque quando eu começo a olhar para o que é eterno, as coisas mudam. O meu jeito de olhar muda, a vida muda. E eu gostaria de convidar vocês para repartir algo que está aqui na palavra com você. O tema da palavra dessa noite é Seja Vigilante. E eu te convido você para abrir a palavra comigo uh, em João no capítulo 3. E nós vamos ler do 1 até o 12. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura com atenção. E mais ainda, o que o Espírito Santo deseja falar com a gente nessa noite. A palavra do Senhor diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de, com, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus.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 Todo aquele que é nascido do Espírito Então lhe perguntou Nicodemos Como pode suceder isto? Acudiu Jesus Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas Em verdade, em verdade te digo Que nós dizemos o que sabemos E testificamos o que temos visto Contudo não aceitais o nosso testemunho Se tratando das coisas terrenas não me credes como crerei se vos falar das celestiais até aqui sabe queridos Deus Ele não quer nos transformar em apenas ouvintes da palavra dEle que viemos aqui de vez em quando ouvimos a palavra e achamos até bonita mas não aplicamos ela no nosso dia a dia Deus quer que eu e você... Ele quer transformar a mim e a você em tradutores da sua natureza. E não intérpretes do seu poder. Muitas vezes, a gente está interpretando o que a gente entendeu de Deus. Deus não quer que a gente seja um intérprete daquilo que ouvimos. Não, não. O que Ele deseja... É é que eu e você possamos traduzir no lugar, na realidade que Ele nos colocou, que Ele nos deu, no ambiente que eu convivo, eu possa traduzir a verdade de quem Ele é para mim e em mim. Isso é importante porque... Quando eu me transformo numa intérprete, sabe o que acontece? Eu adultero a essência da verdade. E eu agrego a verdade à minha interpretação. É como se eu usasse a verdade para eu validar a minha interpretação. E eu faço parecer que a minha interpretação é a verdade e se você não conhece a essência do evangelho você acredita nós vemos aí muitas coisas veja queridos o, o primeiro intérprete da palavra de Deus foi Satanás e até hoje ele é intérprete porque ele pega a palavra de Deus e ele interpreta a sua própria maneira Adão e Eva, eles foram abençoados para serem tradutores. Ou seja, eles iam traduzir toda a virtude invisível de Deus em substância visível. Então, nós somos tradutores. Eu e você, quando Cristo trabalha dentro de nós... E ele, e ele retira de dentro de nós toda a expectativa que é a parte que Satanás colocou dentro de nós e ele coloca o princípio e nós co começamos a ser moldados por meio da sua palavra nós nos tornamos tradutores, nós traduzimos o subjetivo em objetivo, ou seja, o invisível em é visível a virtude em evidência, em testemunho. O diabo veio e está lá o homem e a mulher no jardim. E ele entra lá como... Adão e Eva estavam no jardim como tradutores legítimos de Deus. Deus havia falado para eles... O que era para eles fazer. A forma que eles deveriam agir. E aí entra Satanás. Como intérprete. E diz para eles. O que foi mesmo que Deus falou para vocês? Pois eu quero dizer que o que ele falou não é bem assim. E ele deu uma interpretação demoníaca da verdade. E o que ele faz? Ele usa a verdade para validar com ares de verdade a sua interpretação. Eu vou convidar você para a gente ir lá. Vamos lá para Gênesis 3, vamos olhar de perto isso. Para que isso fique muito radicado dentro do nosso coração. E a gente quando coloca os olhos na palavra, há um poder nisso que a gente não sabe explicar, mas as coisas se tornam muito vivas.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 Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe, sabe por que, que ele disse isso para vocês? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis, sereis conhecedores do bem e do mal. Nesse momento, Eva, que estava em conexão direta com Deus, ela sai dessa conexão e ela ouve a interpretação de Satanás. E olha o que, que acontece quando ela ouviu a interpretação mentirosa das trevas. 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos aos olhos naturais, já não era nada relacionado ao espírito mais. Então ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então ela tomou do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se os olhos. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus... Cozeram folhas de figueira. E fizeram cintas para ti. Cintas para si. E aí nós poderíamos continuar. E você pode continuar em casa. Então queridos. Hoje. Nós vemos muita gente falando em nome de Deus. Muita gente. Tanto é que naquele dia do julgamento. Alguns vão chegar diante de Deus e vão dizer assim, mas em teu nome eu, eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome, em teu nome. E Jesus vai falar assim, vocês foram intérpretes, mas vocês não traduziram quem eu sou. Eu não conheço vocês, tem muitos interpretando, mas não traduzem quem Jesus é. Satanás até hoje se faz passar por anjo de luz, ou seja, é uma interpretação. Por isso o propósito do Espírito Santo é de nos transformar em tradutores. Vocês lembram da conversa que nós lemos inicialmente aqui de Nicodemos com Jesus, né? Para isso ficar mais claro... Eu quero dizer para vocês que Nicodemos, embora ele fosse uma autoridade no tempo que ele viveu, ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus de ter um relacionamento com ele. O que ele conhecia de Jesus era uma interpretação daquilo que ele tinha ouvido a falar a respeito de Jesus. E aí Jesus diz para ele durante o texto que a gente viu, né? Você tem que parar de querer interpretar e aprender a discernir. Em verdade, em verdade, eu te digo: necessário vos é nascer de novo. Às vezes nós temos dificuldade de entender e de discernir a palavra exatamente, sabe por quê? Porque a gente tenta interpretar a nossa realidade. Em vez de colocar a nossa realidade em submissão ao que está sendo apresentado na palavra A gente quer fazer do nosso jeito A gente quer interpretar do nosso jeito Às vezes tem fortalezas mentais que resistem por isso as armas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas que muitas vezes nos mantêm aprisionados ali naquela maneira velha que nós fomos ensinados. É o que eu costumo dizer que muitas vezes nós somos construídos a base que nós recebemos do evangelho, nós somos construídos dentro de uma estrutura falsa. De quem é Jesus? Do que ele é? Do propósito dele para as nossas vidas. E aí nós vivemos muito preocupados com esse punhado de água aqui, e esquecemos da imensidão do mar, que é o que é eterno. Às vezes a gente encontra pessoas incrédulas, e eu quero dizer para você que a incredulidade não é a ausência de fé, a incredulidade é uma crença que resiste à verdade. E às vezes tem fortalezas mentais que resistem. Por isso as armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o que são essas fortalezas? São sofismas. Mentiras disfarçadas de verdade. São formas de pensamento que resistem. São as interpretações que nós fazemos sem a revelação vinda de Deus. Não traduzimos porque estamos escravizados, encharcados de crença e essas crenças nos impedem a mim e a você de sermos tradutores daquilo que eu recebo do alto e eu transmito sem adulterar a verdade. É essa verdade que liberta, não o que eu traduzo, não o que eu interpreto do meu jeito. E Jesus disse a Nicodemos: você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo é uma regeneração, ou seja, é o nascer do Espírito a regeneração ela não é uma restauração do velho como se eu fosse pegar um carro antigo cheio de problemas e, e fazer uma pintura lá e ajeitar tudo e deixar ele bonito isso não é o que Deus veio fazer comigo e com você, uma reforma apenas, nunca foi o propósito dele, olha eu, eu conheço Jesus há cinco anos por exemplo eu bebia eu bebia muito Fumava eu só estou dando exemplo, tá queridos? Eu fumava uma carteira de cigarro A cada duas horas Hoje eu só fumo uma Estou <risos> melhor Deus me deu uma reformadinha E eu estou melhor do que eu era Eu mentia muito Hoje eu minto pouco a reforma que Ele fez em mim foi legal. Deus nunca veio fazer uma reforma em mim e você. Esse nunca foi o projeto de Deus para as nossas vidas. Quando Deus fala que Ele vai restaurar a sorte e Ele vai restituir, Ele não está falando da restauração e da restituição do antigo. Não. Ele está falando do original. Ele está gerando a partir do Espírito, então aquilo que eu era antes, o Espírito Santo de Deus não aproveita nada, Deus não aproveita nada do velho, e aqueles vícios Todos que eu acabei de relatar para vocês Quando eu cheguei para o Evangelho Quando eu conheci Jesus E que era impossível para mim Para a carne mudar Sentir nojo pelo pecado Sentir nojo pela mentira Sentir nojo por tudo que ofende o Senhor Agora é possível Como é que se dá isso? O homem lá no Éden Adão e Eva, por ser espiritual, porque Deus inoculou nele uma natureza espiritual, ou seja, eles eram dotados de espírito vivo, alma viva e corpo vivo. Quando a alma dele deixou de seguir, veja ali naquele momento que Eva deixa de seguir a orientação e a tradução que Deus havia feito para eles, para ouvir a interpretação de Satanás, olha o que que acontece. Quando a alma dele, dela, de Eva deixou de seguir a orientação do Espírito, que ele recebia, que ela recebia dessa conexão direta com Deus... Porque ela ouviu, ela permitiu que a verdade fosse interpretada a partir da carne dela. E não daquela conexão que ela tinha com Deus. Por isso a palavra diz que quando Satanás ele mostrou o fruto do conhecimento do bem e do mal para Eva. A mulher não enxergando. Não traduzindo o que Deus havia falado, mas vendo carnalmente, vendo que o fruto era bom para comer e agradável aos olhos e que dava poder. Uau, era tudo o que eu queria. Era agradável, era bom e ainda dava poder? Veja, ela não enxergou mais o fruto. Ela não traduziu aquele fruto de acordo com o que o Espírito dela ouviu de Deus. Nesse momento, ela fez a sua própria interpretação. Eu espero e desejo que o Espírito Santo de Deus esteja conseguindo tornar bem claro isso para nós. Naquele momento, ela virou as costas para sua percepção espiritual e deu ouvidos à interpretação da sua carne. Naquele momento, a conexão espiritual dela foi rompida, retirada, morta. Nesse momento, ela deixou de ter a condição de se comunicar diretamente com Deus, como eles faziam diariamente. Deus vinha e ministrava para eles diariamente, todos os dias, Deus vinha pessoalmente E ministrava para eles Essa conexão foi rompida Agora ele teria que andar por ele mesmo Discernindo O que ele achava correto E ainda hoje é assim Para essa humanidade que não conhece Jesus E muitos que supostamente conhecem Mas que não traduzem Que apenas interpretam as coisas À luz do seu próprio entendimento Por isso hoje, o ser humano se comunica com Deus de uma saudade espiritual. Porque a eternidade habita dentro de nós. Mas nós não temos aquela capacidade que eles tinham lá. Aquele, aquela, aquela conexão direta com Deus. Então hoje, ele é um homem que ainda está refém da sua carne, a humanidade, eu, você, todo mundo. Enquanto nós militarmos aqui nessa carne, nós seremos reféns. De entender completamente as coisas espirituais. Porque ela nos impede. Porque ela se opõe. A palavra diz que a carne milita contra o espírito e ambos se opõem. Por isso nós devemos, eu e você, enterrar qualquer expectativa que ainda temos na carne. Meu irmão querido, minha irmã amada. Se você ainda sofre pelo que a carne de alguém fez contra você. E você está levando para o lado pessoal. Eu vou te falar uma coisa. Pare de sofrer. Pare de sofrer por isso Sabe por quê? Entenda Essa pessoa que te feriu Essa pessoa que falou coisas que te desagradou Não foi pessoal Ela faria com qualquer pessoa que estivesse no seu lugar Entende? Por isso que é maldito por isso a palavra fala que é maldito o homem que confia no homem. Há uma maldição que pesa sobre o homem que ainda tem expectativa de que a carne humana vai produzir alguma coisa boa. A palavra do Senhor diz que não há ninguém bom. Não há ninguém bom em fazer o bem. Nem avaliar o que o outro faz. Todos nós fomos encerrados debaixo da desobediência. Então, antes de alguém ter te decepcionado, e você traduzir isso e falar, olha aquela pessoa, sabe fulano de tal, nossa, eu nunca esperaria que ele fizesse isso comigo. Mas eu estou muito decepcionado. <risos> eu vou te dizer uma coisa. Antes de alguém ter te decepcionado. Assuma a responsabilidade de você ter avaliado mal aquela pessoa. Você errou quando você alimentou alguma expectativa boa a respeito dela. Sabe o que, o que significa estar sendo regenerado? para mim e para você, que estamos nessa jornada, rumo ao propósito, para o qual o Senhor nos designou. Sabe o que significa, estar sendo regenerado, pelo Espírito? Significa que agora, a minha carne, essa carne e a tua, vai ver o que é bom para tosse. <risos> Imagine o conflito diário. Imagine o conflito diário que eu e você vivemos diariamente. Eu posso dizer que não existe crise maior do que essa. Saber que o Espírito de Deus habita dentro de nós. A pessoa de Deus habita dentro de mim e de você através do Espírito Santo. E agora a minha e a tua alma, quando nós nos rendemos e nós dissemos sim aos processos de Deus, a nossa alma, ela não está apenas aprendendo só a ouvir Deus, ela agora está aprendendo a conhecer Deus. E agora a minha e a tua alma está mergulhada na natureza de Deus. Não tem mais para onde nós correr, não tem como eu não querer mais, eu voltar atrás, quando eu entendi o evangelho em essência, não tem como mais eu fugir porque eu estou mergulhada em Cristo agora, e Ele está regenerando a minha alma, Ele não está fazendo da velha Nelson uma nova, não, Ele está gerando de novo, a partir de quem Ele é em essência, e esse é um conflito que eu não consigo mensurar para vocês, A palavra do Senhor diz, para onde eu me ausentarei da tua presença, para onde eu fugirei, se eu subo aos céus lá está, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se eu me detenho nas asas da alvorada até os confins, ainda lá a tua mão há de me guiar. Para onde nós fugiremos? Para onde nos ausentaremos? Salmo 139 tal, Paulo disse, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim Eu não posso entender E esse salmo também diz Por isso que Paulo diz assim Esquecendo das coisas que para trás ficam Eu, eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ninguém nesse planeta é capaz de produzir uma crise maior. Para mim e para você. Do que a crise que a nossa alma vive. Essa alma que durante todo o tempo antes de conhecermos Jesus. Era viciada na expectativa da carne. Agora ela está mergulhada na tradução de quem Deus é. Regenerados. Regenerados. Eu não vou me tornar uma pessoa diferente quando eu finalmente. Quando finalmente a minha alma dormir. Eu não vou ressuscitar outra pessoa e nem você. Eu vou ressuscitar essa pessoa. E aí você pode me perguntar assim, Nelson, do que, que a gente vai lembrar, será? Eu posso te dizer que eu e você não vamos lembrar de nada do que aconteceu aqui nessa carne, nesse punhado de água, nessa transitoriedade da vida. Nós não vamos lembrar de nada, mas nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu a partir do momento que o nosso espírito foi regenerado a nossa alma foi regenerada, nós vamos lembrar de tudo, nós vamos lembrar de todas as vezes que nós estivemos aqui, nós vamos lembrar do nosso tempo a sós com o Pai, nós vamos lembrar das orações que eu fiz pelo outro, tudo o que aconteceu no nosso espírito, nós vamos lembrar, Quando a minha alma dormir e acordar, e a tua também, ela só terá lembranças e do tempo em que ela estava em comunhão com o Espírito. E isso continua, não muda. Sabe por quê? Porque agora o Espírito e a alma estão amalgamados. Porque eu estou regenerada. Eu sou regenerada no Espírito e renovada no entendimento. Porque agora eu estou pensando na perspectiva do Espírito e não do que eu posso esperar das pessoas. Vocês entendem agora quando eu digo que quando eu tiro os meus olhos do que é temporal e transitório, os valores mudam? O meu olhar muda? Eu saio desse olhar sobre a transitoriedade da vida Sobre a expectativa de ter De ser De conquistar isso ou aquilo Por quê? Porque quando eu sou devolvida Eu entendo que não é fazer Não, não, não É ser É ser guiado É ser orientado É ser conduzido pelo Espírito, por essa conexão na qual eu estou sendo regenerada. Eu entendo que sendo regenerada, eu já ressuscitei. Por quê? Porque eu morri. Eu morri com quem? Eu morri com Cristo. A palavra do Senhor diz em Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com Cristo o meu velho homem. E por que que ele foi crucificado com Cristo a minha velha natureza? Para que eu não continue servindo o pecado como escravo, como eu fazia anteriormente, antes de conhecer Jesus. Eu entendo agora que o meu tempo aqui é para revelar a virtude. Vocês perceberam que a gente gasta tanto tempo desse punhado de água que é a nossa vida aqui, tentando resolver as coisas, tentando resolver as coisas como se elas fossem eternas preocupados, alguns doentes tentando resolver, tentando provar para o outro quem é, quem é maior, quem é melhor, quem tem mais. O Espírito Santo de Deus quer que o nosso olhar esteja além dessa transitoriedade. Ele quer nos mostrar o que realmente tem valor. Ele quer nos mostrar realmente a essência de quem nós somos nele. Regenerados no espírito, renovados no entendimento. Quando isso acontecer, o nosso olhar muda. E o propósito de Deus é que sejamos regenerados, renovados e redimidos. O que é redenção? João 3, 6 a 8. Aquele que é nascido da carne é carne E o que é nascido do Espírito é Espírito O vento sopra onde quer E ouves a sua voz Mas não sabes da onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido de Deus É o vento do Espírito que conduz ele não é mais a alma, não é mais a carne, mas é o Espírito Santo, o vento do Espírito que conduz ele. A redenção é daqui por diante no Espírito, que é o que Jesus está falando com Nicodemos. Movimentados Pelo Espírito Santo E aonde há o Espírito Santo Aí há liberdade Porque foi para isso que Deus nos libertou Para que eu e você sejamos livres A palavra disse Pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Só há uma autoridade Só existe um impulso Só existe um movimento Em, em meu coração e no teu O um movimento do Espírito Santo E quando isso acontecer eu e você não somos mais guiados pela culpa. Nós não somos mais guiados pelo medo. Nós não somos mais guiados pela carência. Nós não somos mais guiados pela cobiça. Nós não somos mais guiados pelos interesses humanos. Eu e você não somos mais guiados pelas circunstâncias. Por quê? Porque agora é o vento do Espírito que conduz eu e você. E as coisas desta vida... Não nos escravizam mais. Eu e você não somos mais reféns de nenhuma circunstância. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de mim mesma. Livre da minha forma velha de pensar e agir. Livre da expectativa de sempre esperar do outro. Muitas vezes aquilo que ele não tem para me suprir e aí eu me frustro. Decepcionada frustrada, amargurada lamentando porque a pessoa fez aquilo comigo eu sou liberta liberta das expectativas, a meu respeito e a respeito de ti a respeito do outro e por que Deus disse, se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres porque ele está falando que só há verdadeira liberdade no coração daquele que é filho e não escravo. Nós trabalhamos como servos para o Senhor. Porque nós temos coração de filhos. Mas não trabalhamos como servo querendo ser filho. Mas para revelar o filho que nós somos. Livres. Ninguém vai determinar o nível da nossa entrega. Ninguém vai poder determinar o quanto a minha vida pode ser oferecida em amor. A verdadeira liberdade, ela não é circunstancial. Deus não nos liberta nos deixando momentaneamente livres. Não, não. Ele nos liberta para sermos permanentemente livres livres para ser quem Ele nos gerou para ser. Imagine quando nós vivermos pelo Espírito. Como seria uma igreja movimentada pelo Espírito. Ainda que não fosse todos, mas alguns movimentados pelo Espírito. Haveria uma unção de cura. Haveria um poder sendo manifesto. Que nós possamos buscar isso, queridos. A palavra do Senhor diz que um livre... Quando realmente nós formos tradutores da essência, da natureza de Deus e não intérpretes. A palavra diz que ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida. Nem principado, nem potestade, nada poderá nos resistir. Qualquer um pode se opor sim a nós, mas ninguém poderá nos resistir. Porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz em Salmo 125.1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Firmes para sempre. Entenda queridos. Entenda. Os inimigos que se opõem contra nós são temporários. Se você parar para perceber... Tudo que você está passando hoje, as adversidades que você está enfrentando hoje, é tudo temporal. Não é eterno. Todas as oposições que você enfrenta, sejam elas no nível que for, elas não são eternas, elas são temporais. Os inimigos se opõem contra nós, são temporais, mas eu e você somos eternos. A tentação tem validade, a aprovação tem validade, mas nós somos gerados no Espírito, renovados no entendimento e redimidos na história. Uau, eu entendo quando o pastor diz aqui que o maior título que alguém poderia ter nessa terra, nessa transitoriedade que enquanto estivermos aqui é de filhos, de servos. Mas nós servimos como servos sabendo que nós somos filhos. Sabe o que quer dizer redenção? Eu posso ter tido uma história cheia de constrangimento. Eu posso ter tido uma história cheia de momentos difíceis. Repletas de dificuldade. Tudo isso é circunstancial. Porque a nossa história é redimida. Nós somos regenerados no Espírito, renovados no entendimento e redimidos na história. A nossa história se completa em Deus, glorificado na nossa vida e nós glorificando o Deus da nossa vida. Sabe, queridos, quando olhamos para a parte da história, especialmente esse capítulo 3 que nós vimos ali, aonde... Existia só um casal no jardim, e esse casal pôs tudo a perder. Se eu olhasse para esse pequeno trecho da palavra, eu poderia me frustrar e eu poderia desistir. Mas quando a gente vê o filho glorificado, vencendo a morte... O filho que está acima de todo o principado, de toda potestade e autoridade, poder e domínio. E de todo nome que se nomeia, não só no presente século, mas também no vindouro. Sabe o que a gente vê? Nós vemos uma história de redenção. E exatamente nessa história que a nossa trajetória foi redimida. Eu e você fomos alcançados pela força mais poderosa de todo o universo, que é a palavra de Deus. Por isso nós podemos estar convictos na certeza de que nem a morte, de que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, ou seja, Nada Nada poderá nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Sabe queridos Eu digo que há um tempo Muito especial Que nós estamos vivendo na face da terra Um tempo que aonde eu creio Que o Espírito Santo vai ser derramado e nós vamos ter compreensão de quem Deus é. Não de quem eu penso que Ele é. Mas de quem realmente Ele é. E o meu desejo nessa tarde. É que o Senhor. Na sua infinita graça. Ele permita que eu e você sejamos tradutores da natureza de Deus. E não intérpretes como Satanás daquilo que ouvimos daquilo que nós imaginamos que seja Deus que nós não possamos agir como Nicodemos agir, agiu no campo da intuição onde ele apenas observa, compara e conclui quem Deus é mas que nós possamos estar enraizados nós possamos estar mergulhados no que Deus é e não no que é Nesse punhado de água da transitoriedade do que é a vida humana, mas os nossos olhos estejam no que é eterno. Eu posso garantir para vocês que tudo muda, que o Senhor nos leve para esse lugar, e se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria: não permita que o seu lado humano interfira no seu lado espiritual. Naquilo que Deus está querendo fazer na tua vida, mas que você não deixa. Porque você está preso aqui embaixo. Que o Espírito Santo de Deus, na sua infinita graça, bondade, misericórdia, possa nos conduzir para esse lugar. Que Ele venha promover vida na tua vida e na minha vida. Que a unção do Espírito Santo de Deus alcance o teu coração e a tua família nessa tarde. E que eu e você possamos buscar pelo que é eterno, pelo que não se perde, pelo que não perece. Em o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Em o nome de Jesus.